Hi Drivers, tudo tranquilo? Lucas aqui, motorista de aplicativo desde 2017 na cidade de São Paulo e hoje eu vou responder uma dúvida do Danilo Souza, motorista de aplicativo que também é inscrito aqui no meu canal e me fez uma pergunta bastante pertinente, já teve outros motoristas que me perguntaram, então eu resolvi fazer um vídeo para mostrar para todo mundo como se faz para você mudar o GPS, mudar ali o aplicativo que você está navegando durante uma corrida. Muitos realmente não sabem como faz isso, porque na verdade é uma opção oculta, que pouquíssimos motoristas conhecem como faz Só se realmente você é xereta, gosta de mexer no aplicativo Mas durante uma corrida a gente sabe que é muito rápido O passageiro entra dentro do carro, não tem tempo de fazer nada Só de seguir o GPS e pronto Então eu vou te mostrar como você faz isso rapidamente Durante uma corrida ou antes de iniciar ela Mas antes, já senta o dedo no botão de like Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo E vem comigo! Bora lá. Eu vou mostrar para você tanto na Uber quanto na 99. Ambos os aplicativos têm essa opção de trocar o navegador de GPS durante a corrida. Vou mostrar primeiro aqui na Uber como é que tá o meu GPS padrão para vocês entenderem que dá sim para você mudar durante uma corrida. Vamos lá, cadê navegação? Ó, meu padrão aqui, ó, pode ver, ó, navegação direto no aplicativo da Uber. Para você rodar no Maps no Waze, claro, você precisa ter os dois aplicativos ligados. Mas pode ver que o meu padrão é o próprio da Uber eu uso o padrão da Uber para evitar que eles venham me cobrar a menos ou a mais, porque o valor que aparece ali no aplicativo vai ser exatamente o que você vai receber se você rodar com o GPS do próprio aplicativo. Se você usar o Waze ou o Maps durante uma corrida, pode ser que você ganhe um pouco a mais, com a menos, porque você ganha por KM e minuto rodado, beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui, ó. vou iniciar a corrida. Espero que não dê aquela verificação, bom, não deu a verificação. Beleza, provavelmente vai tocar aqui já uma corrida, porque nós estamos numa área de dinâmica alta. Vou aceitar essa primeira aqui, porque independente do que vier. Então, estou aqui ó, já com a corrida, o mapa está meio bugado, que provavelmente eu estou com algum bug no aplicativo, mas não interfere em nada do que eu preciso mostrar para vocês. Bom, na Uber é o seguinte: para você poder mudar aqui o GPS, você pode ver ó, que se eu colocar em navegar, ele vai dar o próprio navegação do aplicativo. Para você mudar, você vai clicar aqui em cima, tá vendo? Ó? Clicou aqui em cima, você pode ver que ele já vai dar as rotas pelo próprio aplicativo da Uber. E aqui embaixo, ó, Waze e Google Maps. Olha que muito fácil fazer a alteração. Você pode clicar aqui, ó. ele vai abrir no Waze. Como também, se eu clicar no outro lado, ele vai abrir o Maps. Muito fácil, muito prático. Você só precisa clicar lá em cima. Então agora eu vou te mostrar pelo aplicativo da 99, deixa eu cancelar aqui para o passageiro não ficar esperando, tadinho, né? Vou colocar aqui, aceitei por engano, vamos cancelar a viagem. Beleza, eu vou colocar aqui para parar e vamos agora de 99. Ó. Vamos abrir aqui a 99, vou mostrar para você aqui ó, que meu navegador padrão também é o do próprio aplicativo da 99, olha só. Cadê ele? Vai, tá, tá escrito Waze aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, pronto. Beleza. Ó, pode ver, já tocou uma corrida. Vamos aceitar aqui. Veja. Para você mudar aqui também é muito fácil. Ó, se eu clicar aqui no, no, no Maps, ele vai direcionar pelo aplicativo ou ele vai abrir diretamente aqui. Para mudar pela 99, aqui, ó, um botãozinho de preferências, você vai clicar, clicar aqui, ó, alterar aplicativo de navegação, Waze e Google Maps. Prontinho, é muito fácil, muito prático e não tem dificuldade nenhuma de fazer isso, beleza? Pode ver que aqui ó, eu posso navegar tanto pelo aplicativo da 99 ou usar o Waze ou Maps do jeito que eu preferir. Para alguns pode até ser uma coisa, tipo, idiota, mas tem muitos motoristas que não sabem, não gostam de ficar funcionando ali no aplicativo, só clica no botão de conectar, de iniciar a corrida, encerrar, e muitos motoristas me perguntaram, é por isso que eu criei esse vídeo, para sanar essa dúvida desses motoristas, e até mesmo você que está me assistindo, que está assistindo praticamente até agora, e gostou dessa dica. Bom agradeço demais de você estar aqui assistindo esse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma dica, dúvida e até mesmo se você tiver alguma dúvida aí sobre o aplicativo, escreva aqui nos comentários que você pode ter certeza que eu sempre leio todos os comentários de todos os motoristas, de todas as pessoas que me mandam mensagens aqui nos comentários, se a sua dúvida for igual a alguma outra dúvida de alguns outros motoristas, você pode ter certeza que eu vou criar um vídeo para sanar essa sua dúvida, beleza? Um grande abraço a todos e olha só que bacana